Repito que foi com muito gosto que aceitei o convite do Sr. Presidente da Câmara para estar aqui neste que é o dia do arranque do Fórum Festival Literário Internacional de Ombro. É sempre com muita expectativa e prazer quando vemos na programação sessões de poesia, palestras, conferências, entrevistas, mesas onde figuras importantes da literatura irão debater temas de grande profundidade, questões ligadas a esta arte da escrita. E é uma grande oportunidade para que o público leitor possa ver por perto os escritores que admiram e chegar mesmo a um momento de conversa com eles. Estou muito feliz com o resultado daquilo que está condensado em 11 dias, com muitas mesas, com muita consistência, com muita ligação, posso dizer mesmo, fiéis ao tema do tempo e o mês Não vai ficar indo, para vai Os Poucos estão certos, certos estão fartos. Os fartos são modernos com os pés no chão. Os trilhos estão cruzados, a fome e a espera. Cultiva aí ao casório, fez um o irmão. Os patos comem curtos, os bichos comem ratos. Os pequenos são tartos, veja Aquele que desliza livre, carboniza livros, ao perguntar, mas quem precisa disto? Inventar palavras, o que eu digo, e herbívoros. <SILENCIO>